Olá, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser sobre ejaculação precoce. Então, se você a mulher o seu parceiro ele goza rápido, né? Ele não consegue te deixar gozar porque a ejaculação dele vem antes, né? Ele goza antes, ele goza muito rápido. E você homem que também tem esse problema, que goza muito rápido, goza antes da sua parceira e queria demorar um tempo mais Fica ligado nesse vídeo que eu vou dar dicas bem legais e vai poder ajudar muito vocês. Vamos falar sobre ejaculação precoce. Para começar, o que, que é né, a ejaculação precoce? A ejaculação precoce é quando o homem goza muito rápido ou num tempo que não está satisfazendo ele ou a parceira ou ambos, tá? A ejaculação precoce, ela não tem uma definição certa. Ah, ela é... ela acontece com homens que gozam antes dos 10 minutos de, de relação ou com 2 minutos, com 5 minutos. Não existe um consenso sobre esse tempo, tá? Vários autores falam... cada autor va, fala um, um tempo determinado. Então se chegou a né, um consenso que esse tempo, é, ele não é quantitativo, como eu falei, de 10 5 minutos. Mas ele é um tempo que esteja prejudicando a relação. Então se o homem está insatisfeito, acha que está demorando pouco tempo, pode se caracterizar como uma ejaculação precoce. Ou se a mulher não está conseguindo chegar ao seu prazer e acha que o parceiro também está gozando rápido demais... Também ejaculação precoce. Então se dá o problema de ejaculação precoce quando tá tendo prejuízo para um dos parceiros. Às vezes o homem, né? O homem goza. Então pra ele, ele tá, satis... ele tá satisfeito. Mas ele não pensa na mulher dele, né? Na parceira dele. E isso pode comprometer a relação. Então isso é ejaculação precoce também, mesmo que esse homem não aceita Muitos homens têm o preconceito e acham que Ah, eu não tenho ejaculação precoce, o problema é minha parceira que demora demais para gozar. Realmente as mulheres demoram mais que os homens para gozar. Mas se esse homem ele não tem um controle sobre a ejaculação dele, se ele já ejacula sem poder escolher, escolher a hora dessa ejaculação, então também pode se caracterizar como uma ejaculação precoce. Se o tempo dessa ejaculação sem controle... É, é curto, né? Prejudica o prazer de um dos dois. Ou dos dois também, né? Às vezes os dois não estão satisfeitos. O homem goza, mas ele goza muito rápido, então ele também não se sente satisfeito, tá? Não é só parceiro. O que, que acontece quando o homem tem ejaculação precoce, né? Qual que é o problema em si? O problema é essa falta de controle do reflexo ejaculatório a ejaculação é um reflexo. Né? o orgasmo é um reflexo e aí você não tem o controle disso por exemplo o controle da bexiga a gente aprende a controlar a bexiga e fazer xixi nas horas que dá para fazer nas horas mais oportunas então a ejaculação entra no mesmo mecanismo só que normalmente né, ninguém ensina o homem a ter esse controle como os pais da gente ensina a ter o controle da bexiga pra que a gente não faça xixi na fralda mais, né, quando é bebê, o tempo todo, a hora que vem à vontade, e possa procurar o banheiro mais próximo, ou se não tem banheiro na hora, a gente consegue esperar chegar num banheiro. Então é a mesma, é mais ou menos o mesmo, o mesmo pensamento, né, a mesma linha de pensamento. E são, são análogos, né, nesse, nesse, esses reflexos da bexiga e o do, da ejaculação em si, no caso do homem. Então, ele pode ser aprendido, essa é a parte boa, né? Como o da bexiga, o reflexo ejaculatório também pode ser aprendido. E como que você vai aprender, né? Eu vou dar essa dica aqui de como o homem pode ajudar, né? Tentar melhorar sozinho esse problema. Então a primeira, a primeira, o primeiro passo para você conseguir melhorar a sua ejaculação precoce ou dar dica para o seu parceiro para ele melhorar a dele é o seguinte, você tem que começar a aprender a perceber os sinais da ejaculação porque o seu corpo vai te dar sinais, ele vai mostrar com, assim, que está que perto de vir o orgasmo, de vir a ejaculação. Então, você vai começar a observar isso, aprender quais são os sinais que o seu corpo dá. Durante a masturbação, esse é o exercício, tá bom? Durante a masturbação, você vai, né, você homem, vai prestar atenção nos sinais do seu corpo que antecedem a ejaculação. Então você vai se masturbar e vai prestar atenção nessa curva, a gente tem uma, uma curva, um gráfico de resposta sexual. Então essa curva vai subindo, subindo até que chegue o pique do orgasmo e caia. Então você vai prestar atenção nisso, você vai é, sentindo que tá próximo, que tá próximo. Quando você vê que tá próximo, você para ou diminui a estimulação para que você sinta é nessa essa esse prazer nessa né, vontade de diminuir e comece a aprender como se controla tá então na hora da, quando você aprender através da masturbação na relação você também vai diminuir os estímulos quando você vê que está perto mas para isso você precisa aprender e saber qual é a hora que está perto porque às vezes você acha que está perto e que dá para diminuir que vai dar para segurar e não dá então você tem que aprender o ponto certo da hora de parar de diminuir né? é para poder controlar essa ejaculação e você vai fazer esse exercício por três vezes você vai é, se estimular se estimular sentiu que está perto diminui né? a estimulação ou para se tiver muito excitado e depois continua Faça isso três vezes, aí depois você pode ejacular. Ah, mas aconteceu de eu fazer e eu parei, mas eu acabei ejaculando. É porque você passou do momento que você conseguiria ter esse controle. Então, por isso que você precisa aprender. Isso é um exercício, tá bom? É, você, homem, né, vai fazer esse exercício para ir aprendendo a controlar a sua ejaculação. É importantíssimo essa identificação das sensações antes da ejaculação para que você tenha esse controle, tá bom? Então eu te dei aqui um exercício para ver se eu te ajuda. Mas se você tem esse problema e quer acabar de vez com isso, eu tenho outra dica para vocês. Eu, aqui embaixo do vídeo, no link da descrição na, na descrição, quer dizer eu vou deixar um link so, de um e-book que vai me ajudar muito você com várias técnicas, tá? Pra melhorar esse problema de ejaculação precoce. Então você, mulher, que seu parceiro tem esse problema, compra o e-book e dê de presente pra ele, tá? Ou então fala pra ele comprar também, né? Que a, o problema são dos dois. Mas se você tá muito incomodada, mulher, compra e dê de presente pra ele para que ele consiga segurar mais e que você consiga ter mais prazer na relação a dois. E se você que está assistindo esse vídeo for homem, também adquira o um e-book para se ver livre de vez desse problema de ejaculação precoce, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho lá para que você receba notificações de quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!